Gente, manhã chuvosa, um clima delicioso. E é legal a chuva, porque ela nos mostra o seguinte. Quando você rega o jardim com a mangueira, você consegue regar um ponto aqui e outro ponto ali, uma flor, uma grama. E a chuva não. A chuva ela já vem e faz a limpeza completa. né? Ela molha tudo de uma forma toda homogênea. Vejam só, quando você estuda... Você tem uma diferença de empenho e desempenho. Tem muita gente que se empenha muito, ali a mangueirinha, ali planta por planta, tá? e tem gente que vai com o desempenho. Desempenho é uma boa estratégia que consegue cobrir todo o território, ou seja, todas as matérias e consegue com isso render muito mais. Então entre empenho e desempenho tenha desempenho, tá? porque assim você chega mais rápido nos seus resultados. Se precisar de uma força com a memória, lembra que no link tem curso de estudo e memorização ainda você já ir se preparando. Ok? Um abraço e bom dia para você.